Bom dia, que seja ponto... bem-vindo ao Café Libertário, sua dose diária de liberdade. No expresso de hoje, a censura da China, de eleições a Animal Crossing. Escrito por Sedutor Austríaco e narrado por Roqueiro Libertário. Até 1997, Hong Kong pertencia ao Reino Unido. Logo depois, foi anexada ao território chinês. Como Hong Kong opera num sistema capitalista e democrático, enquanto a China sob o comunismo, algumas exigências precisariam ser cumpridas para que o Reino Unido aceitasse a anexação. Assim, aceitando que foi chamado de um país, dois sistemas, a China ficou encarregada de não interferir nas liberdades civis e sistema jurídico de Hong Kong por 50 anos, que agora seria transformado em região administrativa especial chinesa. Ou seja, antes de 2047, a China só poderia exercer funções de defesa e relações exteriores sobre a província. Outro objetivo do acordo era entregar a escolha do presidente da província diretamente aos cidadãos de Hong Kong, ao invés de ser a escolha da China. Hoje, Hong Kong apresenta alguns índices econômicos melhores do que a própria Inglaterra. Para se ter uma ideia da dimensão do seu desenvolvimento, no ranking de facilidade em fazer negócios, está em terceiro lugar, enquanto a terra da rainha em oitavo. Já em relação ao IDH de 2019, enquanto Hong Kong ocupa a quarta posição, a Inglaterra está apenas em décimo quinto. Mas como que uma ilha falida, explorada e sem recursos naturais pode gerar tanta riqueza? A resposta é simples, mais liberdade de comércio, respeito aos direitos de propriedade e baixíssimos impostos. Claro que nenhum imposto não seria apenas o ideal como também seria o mais ético, mas por ora já está melhor que a grande maioria dos países e suas altas taxas tributárias. Isso fez com que Hong Kong conseguisse se desenvolver muito mais e hoje em dia já se encontra melhor que a Inglaterra. Por terem ficado fora do regime comunista, os cidadãos de Hong Kong puderam conviver com mais liberdade. Não precisam falar mandarim ou usar o yuan como moeda. Possuem um sistema de leis independente, controlam a alfândega, emitem o próprio passaporte e podem acessar a internet sem a censura chinesa. Antes da anexação de Hong Kong, o representante da região era indicado pelo Reino Unido. Depois, uma espécie de comitê local simpatizante com a China passou a fazer esta escolha. Com isso, Pequim teria tudo para aumentar sua influência sobre Hong Kong, o que iria na contramão do acordo anteriormente firmado. Em 2007, o governo chinês prometeu que as eleições de 2017 seriam realizadas sob pilares democráticos, onde todos os cidadãos adultos teriam o direito ao voto. Porém, em 2014, Pequim apresentou uma proposta diferente daquela prometida para o sistema eleitoral. Além disso, deve ser assustador saber que o país que deseja dominá-lo detém campos de concentração para reeducação com cerca de 10 milhões de pessoas, certo? Com isso, já é de se esperar que boa parte da população seria contra uma maior influência da China, o que vem gerando vários protestos populares. Em 2014, mais de 100 mil pessoas participaram da revolução dos guarda-chuvas, nome dado ao movimento onde manifestantes se protegiam do gás lacrimogêneo lançado pela polícia com guarda-chuvas. Como resposta, pessoas foram detidas por participarem de manifestações ou criticarem o sistema comunista, e até livrarias foram fechadas por venderem obras com críticas ao regime chinês. O protesto mais recente, que repercutiu mundialmente, é o Free Hong Kong, no qual seus habitantes pediam por uma independência do comunismo chinês e lutavam contra um projeto de lei apresentado em abril do ano passado que permitiria a extradição de suspeitos de crimes para a China. Estava claro o desejo chinês de atacar e censurar diretamente jornalistas e ativistas dentro de Hong Kong, já que é uma província que possui liberdade de expressão. Como resultado dos enormes protestos em prol da liberdade, o projeto de lei foi suspenso. Contudo, a suspensão não significa o fim da batalha contra as opressões comunistas. Não satisfeito em tentar esmagar manifestantes locais, o governo chinês tem feito de tudo para tentar conter a divulgação dos protestos de Hong Kong a nível mundial. Em 2019, após lançar um episódio contendo sarcasmo em relação a prisioneiros chineses, a série South Park foi banida na China. No mesmo ano, um jogador de eSports foi expulso de um campeonato organizado pela Blizzard por manifestar-se a favor da independência de Hong Kong, e diversas empresas boicotaram a NBA por um gerente de equipe ter publicado um tweet em apoio aos manifestantes de Hong Kong. Já em 2020, dois jogos já estão sendo combatidos pelo Partido Comunista. O primeiro, Devotion, foi removido da loja virtual Steam por zombar o presidente. O segundo, Animal Crossing, da Nintendo, foi utilizado por usuários para pedir independência de Hong Kong, por isso já foi censurado de diversas lojas chinesas. Em sua obra Anatomia do Estado, Murray Rothbard defende que um Estado teme ser destruído de duas formas, por conquista de outro Estado ou a revolução de seus súditos. Na mesma obra, o autor ainda afirma que o Estado se deterniza de duas maneiras, no curto prazo pela força e no longo prazo pela ideologia. Podemos notar que a guerra de narrativas representa um risco eminente ao poder estatal e precisa ser defendida com unhas e dentes pelos mafiosos. Como pode ser visto, o Partido Comunista Chinês tem feito todos os esforços possíveis a fim de manter sua narrativa viva. Como tudo isso se trata daquilo que acontece do outro lado do planeta, é possível que haja um sentimento de distância em relação a nós, mas não podemos nos calar perante isso. Essa é exatamente a forma com que os governos agem, seja qual for a sua ideologia. Apenas para deixar claro, este canal não defende a democracia, pois como foi exposto por Hope em Democracia, o Deus que Falhou, a democracia nada mais é do que uma ditadura da maioria. Por outro lado, defendemos total liberdade de expressão e secessão ao nível individual. Como diz a famosa frase, posso não concordar com o que você disse, mas defenderei o seu direito de dizê lo Sendo respeitada a lei de propriedade privada, sempre defenderemos o livre discurso e os movimentos separatistas de todos.